Hoje dia 21 21 de julho 2022. Eu tô conhecendo uma pessoa muito especial e que cuida aqui é, dando vendendo água de coco gelada, mas ele tem uns passarinho aqui que vem aqui fazer as visitas dele. Cantar né? de manhã. Como que é o nome do senhor? Meu nome, pessoal, é Lázaro Pereira. E tem um nome fantasia também, é chamado-se Irmão do Coco. Irmão do Coco. Que é o meu produto que eu trabalho, só trabalho com coco. Há quantos anos? Bom, se for tudo, aqui faz mais ou menos três anos. Eu trabalhei em Vitória há quase uns 30 anos, mais ou menos, só com água de coco. Vitória aonde? Do Espírito Santo. Tem a Vitória da Conquista, eu trabalhei antes, Vitória do Espírito Santo. Então, mas o senhor é natural de onde? O senhor de São Paulo. Da Metade minha, da, da minha existência, vivi em São Paulo nos primeiros anos e esse outro, lá, na lá na, no Estado do Espírito Santo. E é nascido em São Paulo? Santa Maria da Serra, pertence São Paulo, então não é a capital. Fui criado na capital, eu nascido em na Santa Maria da Serra. Perto de Piracicaba, para quem não conhece Santa Maria da Serra, Piracicaba é mais conhecido. né? É. Me fala um pouquinho, quem são os irmãos do Solázar? Meus irmãos? É. Ó, eu tenho, eu tenho vivo, eu tenho um irmão lá em São Paulo, chamado Gamaliel. Tem outro irmão por nome Severino, já faleceu também. Maviael também já faleceu. Ovidio também já faleceu. Várias pessoas da minha família já estão tá na Rua de Ouro. É, e irmãs do senhor? As irmãs? irmãs? É. Eu só tenho uma, chama Aurisbela Auris Bela. o Bela. O pai do senhor, como que chamava? Manuel Leôncio Pereira. E a mãe? Maria Pereira dos Santos. Eu... Já estão tudo na rua de ouro, mas eu só estou na rua de asfalto por enquanto ainda. De pedras? É, de pedras, para, ah, para, para. É pico, né? O senhor é.. Irmão Lázaro, o senhor participa da, do grupo de oração? Olha. O grupo de oração Corpo de Cristo. Mas tem vários mais outros grupos que fazem O grupo de oração de Cristo. Eu sou o presidente do grupo, administrador também, e tem mais pessoas também ligadas nesse grupo. Aonde que reúne o grupo? Em Qual? vários lugares, tem na Itália, tem em São Paulo, tem no, no Japão, mas não tem um, um, um lugar fixo assim, não. E eu congrego nas, nas igrejas. Qual igreja que o senhor participa? Meu irmão, antigamente, quando eu estava assim, como é que eu falo o nome assim? Ó, mais eu, ativo? É, era a Assembleia de Deus. Agora eu posso tocar, sair para tocar nas igrejas. Eu não tenho uma assim, particular. eu fico lá, como é que eu falo assim? Como é que eu vou falar assim? Enraizado lá, entendeu, irmão? Eu vou com qualquer igreja que, pode, que aceita a gente como servo de Deus. Tem alguns que nem aceitam. Se o senhor for lá, o senhor pode ser servo batizado 50 vezes, que lá não vale o batismo. É. Não vou falar o nome de ninguém, que nós não estamos aqui para criticar a igreja dos outros. É. Irmão Lázaro, eu sou da igreja presbiteriana. Nunca participei dela, eu não conheço nada sobre ela. A única igreja que eu conheci um pouquinho, a Igreja Batista, é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Como que o senhor conheceu a fé? Irmãos, eu nunca fui assim, pessoas perigosas, pessoas levadas a, a coisas que não tem valor. Mas eu, eu gostava, a única coisa que eu gostava mais, quando eu era jovenzinho, cinema. E, e tem um negócio que chama assim, como é que fala o outro sem ser cinema? Matinê. Matinê. Quando a já viu falar isso? É. 50 anos atrás ou mais. Então eu ia pro cinema, o cinema saía, ia visitar a, aquele parquinho que antigamente tinha muito São Paulo aqui, a gente nem vê Lembra, irmão, isso aí? O parque. O parquinho, ó, vou falar a verdade, foi com todo o respeito. Ia pra ver as meninas lá andando, eu nem mexi, ficava assim, ó, de longe, namorando com o olho. <risos> Era isso que eu fazia. Agora eu vou contar a parte que mais vai interessar. Pai de Deus, irmão. Amém. Leva de Deus. Viu eu é. pastor Ronaldo, né? É. Pastor Ronaldo, então veja bem, que interessante a vida da gente, ela é um mistério, cheio de mistério. Às vezes tem até mais, que o senhor nem sabe que foi um mistério que tem na vida do senhor. Olha bem, eu ia. O senhor conhece São Paulo em algum lugar? Mais ou menos. Muito Está bem. do Vergueiro, lá, lá no Alto, então tinha começo até nenhuma época lá na rua. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Gentil de Moura. Gentil de eu Moura. Eu falar, né, irmão? Uhum. Que é da Nazaré, que passava por ela. Mas essa história aí eu vou deixar para trás. Vou contar a mais importante, que é o, como é que eu aceitei Jesus como Salvador. Eu já tinha ele, sem saber que eu tinha ele, aí Jesus foi na minha vida. Me incomodou para mim se, se declarar a ele. Se declara a minha, tem em você. Eu não sabia que era isso. Aí, irmão, sempre fui gostei de música. Desde criança, quando eu ia, já fui em bairro, no passeio, só para escutar um tocador tocar. Eu tava lá, alegre. Aí eu fui andando assim para ir para cinema, que era de tardezinha, começava o matinê. Quando eu fui chegando assim, tava os irmãos começando a armar assim. Você lembra aquelas veronesas, pareciam uma, uma, esses caras de carregar de fundo, Sim. <risos> Grandão. Eles instalavam ali, uma coisa interessante, um negócio de som em cima daquele, daquela coisa, ligada na. na a bateria, e ele fazia o culto com música, tudo muito lindo. E eu ia subindo para ir para o começaram a tocar um hino. Até hoje eu sei o hino. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, vamos falar? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E esse hino, não teve letra naquele dia para mim ver o que estava que tocando. Eu não sabia o que, que era aquele negócio de corpo e quente, eu nunca vi aquilo. Eu fiquei assim. E achei aquele hino tão lindo, irmão, o homem cura, rapaz, que o rapaz estava tocando, era uma sanfona, sabe o que é sanfona? Ele chama hoje de outra coisa, né? acordeão acordeão ah, é. Era um violão, e essa tarde de e um cavaquinho. Mano. Eu fiquei grilado no cavaquinho, aquele cavaquinho muito lindo. Eu ficava assim, dentro do meu coração, eu pensava só assim, não saía a palavra, só Deus que ouvia o meu pensamento. Eu dizia assim, meu Deus do céu, que música é essa? Eu nunca vi um homem que toca desse jeito. Eu não sabia que, o, que música ungida é diferente das outras músicas. Apesar de ser bonito, mas daqui a pouquinho perde o valor, você não sente mais nada. E a, aquela que vem de Deus, que é ungida, consagrada, para adorar Ele, fica no Senhor, não sai nunca mais. Eu fiquei assim. Queria ver mais, né, tocar mais, não tocou mais. Mas eu aguentei que ele até o fim, para escutar ele tocar. Nem sei que o pastor pregava. Eu só ficava contente quando era na hora do apelo. E eu ficava olhando, sei assim, que eles vão falar, quem ele quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Eu pensava assim, como vai levantar a mão? Levantar para quem? Só no pensamento, né? Não vê ninguém. Como é que é isso? Você quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui nessa tarde? E ele fazia o convite para ir na igreja, que ele ministrava o trabalho, que ele batista. Eu pensei que eu não, não não, fazer o que, eu queria ver o outro tocar só, mais nada fui para o cinema, mas já não saí do meu jeito mais. Aquele toque daquele cavaquinho entrou em mim naquele dia, fiquei alegre, fui para o parquinho já não era a mesma coisa, aquela noite, aquela tarde, fiquei feliz, muito feliz. Fiquei lá, cheguei na fábrica que eu trabalhava lá na indústria de produtos químicos de São Paulo. No outro dia eu comecei a contar aquilo ali sem saber aqui, Falei, rapaz, mas que coisa linda que eu vi ontem. Aí fiquei nisso. Quando foi no próximo domingo da frente, eu fui para o cinema da vez, era o horário dele de fazer o trabalho dele, fica aquela hora. Eu parei de novo, aquele dia não estava nem tocando o tava estava começando a armar tudo lá, a armar. Não era nem balanço, era assim baixinho o um, um microfone ali, não subia nada. Fiquei feliz, assim eu ele será que esse irmão vai tocar de novo? Eu já vi o cavaquinho na mão dele, o violão do outro, do outro, do outro irmão lá. <coughs> Fiquei ali, que a pouquinho tocou, nem lembro mais hoje qual é o outro livro. O primeiro ficou mandando minha mãe. O pastor pegou de novo e olá. Nem sei que pegava não olhava aquilo. Pegou na hora dos irmãos que eu tava. Agora nós vamos ver um número especial aqui pelos irmãos dos instrumentos. Era só o sanfone, o violão, e eu fiquei feliz de novo, meu. ele fazia o convite. Naquela época, convidava a pessoa sair da Jesus, você lembra disso? Uhum. Caso não faz mais nas igrejas, isso não? Tá acabando isso, para que isso? Faz logo uma coisa que completa, já começou a fazer o que bom? Por que que não faz logo tudo, completa logo? É. Tá com vergonha? Tem pessoas passando na rua do Senhor, não falam nem a paz do Senhor, nem nada pois vai saber que eu sou servo de Deus, vai saber mesmo, você falou que nós é luz, nós é sal da terra e luz do mundo, sal da sabor e luz ilumia, não é verdade, pastor Renato Aí tudo bem, mano. eu vi de novo, não fui, ele falava, quem quiser agora, quiser estar convidado para nos acompanhar até o tempo da nossa igreja aqui pertinho, ali vocês vão ouvir o coral, vão ouvir a palavra de Deus, Coral, que nem se fala mais. O que é coral? Acabou os corais. É. Talvez as bandas de música tenham alguma dentro das igrejas, fechado. Não faz tá mais caminhada na rua, não faz nada. Está acabando as coisas porque se Deus não levou a igreja ainda? Eu fico triste com essas coisas. Aí, irmão, não fui. Mas quando foi no outro terceiro domingo, estou encurtando ainda o testemunho que não dá para falar tudo agora. Eu fiquei dali contente de novo aquela alegria. Quando o pastor falou, quem quiser nos acompanhar está cordialmente convidado. Até o tempo da Igreja Batista, que pertinho. Aquele dia foi o meu dia, irmão. Eu falei assim, hoje eu vou lá. Mas eu não vou me tirar no meio dos irmãos não, vou ficar lá. Quando os irmãos tá tudo na igreja, eu entro atrás, sento no primeiro banco de trás, de frente para trás. Que uma pontinha, quando acabar o, cu, o, o irmão tocar, eu vou pro cinema. Mas não, a gente não mandava. Eu já não mandava mais de mim, eu pensava que eu mandava. O meu livro aberto as coisas que eu já tinha tirado, eu nem vi. Eu não vi ele tirar meu livro aberto Eu tinha, mandava de mim. Aí aquele dia eu não conseguia mandar de mim. Quando eu cheguei naquela igreja, todo cismados, todo mundo com a Bíblia na mão, o livro de canto dele, chama Cantor Cristão. Pra quem não sabe, Cantor Cristão. eu fiquei ali, devagarinho, devagarinho vinha ontem, toda aquela educação, como o Deus sempre teve, né? Tratando bem, moça, mulher, homem, de mim nem cumprimentava. Viu que eu não era mais. Para eles é não era estranho, eu estava sendo visto por ele, entendeu? Vinha um outro bem lá, fala boa noite, que é o sistema, né? Que é mesmo que fosse o pai do Senhor Jesus, porque é o sistema dele saudar é esse, não pode ignorar. Aí porque fiquei assim, tudo bem, primeira vez que eu me tiver, eu falei, seja bem-vindo. Aquela delicadeza eu fiquei assim, meu pensamento de sentar no outro Pegou um homem lá preparado já por Deus falou vamos entrar. Falei, não, vou ficar mais um pouquinho, depois eu entro. Não, vamos entrar para dentro. Eu não queria entrar, mas eu queria sentar na volta do banco. Entrei para dentro. Tinha um pouquinho de educação ainda naquela época, né? não sei se eu tenho hoje. Aí eu fiquei assim, entrei assim mesmo, quando eu queria sentar assim, tinha lugar a dona que eu queria. Ele falou, não, vem mais para cá, eu faço questão. Quero ser seu companheiro hoje, bem acima. Eu falei, meu Deus, nem me conhece, meu companheiro hoje. Tá bom. Em vez de eu sentar na pão que eu queria, eu aqui, tá bom. Não, senta aqui no meio, é melhor. Prendeu eu, no meio do povo. Sabe como é que é banco, né? O banco só tem que andar assim, ó. Só tem que andar assim, ó, de travessado. É. Aí eu falei que agora pra sair. Meu Deus do céu, eu não queria entrar aqui. Fiquei lá sentado. É. Fiquei sentado lá. Daqui a pouquinho chegou a hora do motocal, eu fiquei numa alegria. Falava, agora como é que eu Não tinha coragem nem de falar, eu fiquei ali. O pastor pegou, pegou, pegou, e a foi embora, mas não era a minha hora. Estou quase concluindo por cima, assim, para não ficar muito prolongado. Aí, irmão, quando foi na hora, e naquele tempo existiu o apelo e era bem feito. Estava sentado lá, o pastor falou assim, Sito. quando foi na hora do apelo, encerrou a mensagem e já entrou fazendo um convite especial, né? falou assim, se tiver alguém aqui nessa noite, que é a primeira vez, eu, subi, eu falei, nossa a primeira vez, acho que é eu mesmo. E você ainda não conhece Jesus como Salvador, e eu tolava, pensava assim, mas como vai conhecer ele aqui nessa, nesse povo? Eu não sei quem é, eu sou esse então. Foi falando e foi naquela hora, foi a hora que Deus tocou em mim, eu não estava parada com a pregação do pastor. e Ele falando, levantou, o, o, glória a Deus. O maestro ficou naquela alegria o coral cantar naquela hora. Você até hoje o número do hino e o hino. eu tenho cantor cristão aqui dentro da minha loja, tem bíblia também. Está ali marcado para quem quiser ver. O hino 222 do cantor cristão, que o nome, o título do hino é assim, Manso e Suave. Jesus está chamando. E naquela hora o, o, o coral era muito bem educado. O pastor falando, mas ele não cobriu a voz do pastor. Ele escutava tudo que o pastor falava. E ali que eu comecei a ouvir a mensagem de Deus na boca do pastor, no apelo, no apelo. Aí os irmãos começaram a cantar bem baixinho, o pastor mais alto, um pouquinho, mas tudo baixinho. Tá? E começou aquele hino lindo, cantando assim. Mãe, se suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim, Ei, que as portas espera velando, vela por ti e por mim agora. Beija, beija, alma cansada, beja, mance suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eu entendi tudo que o pastor falou naquela pena, Muito lindo, irmão. Eu comecei a querer, não chorar. queria chorar, mas eu fazia, ao mesmo tempo eu queria que ninguém viu eu chorando. Aí eu fiquei chorando. Quem tiver com vontade de vir aqui na frente, aceitar Jesus, vem andando e levanta suas mãos. Aquela hora, o pastor Renato, Eu nem pedi licença. Do jeito que eu estava, saí com a mão levantada assim, gastando assim, no meio do banco, assim. Passando, cheguei lá e disse, para baixar a mão. Eu não consegui mais baixar. Ficou uma baixada. Só fiquei triste que na, na minha família tinha pessoa lá mas falava que quando a gente mora a gente vira alma. Eu não sabia o que era isso. E ele falava que era alma, a gente não virava mais gente. E ele falava assim, bem alto, pra todo mundo ver. Lá veio uma alma, eu ficava agoniado, falei, meu Deus, eu sou gente. Eu não sou alma, como é que eu vou ser alma? Na minha família eu aprendi que alma era gente morto. É. E eu falei, eu não tô morto, eu tô vivo. E esse homem tá falando, e eu fui chegando, mesmo assim, não parei não. Fiquei lá, mano, chorando lá na frente pode parar, aí vou encerrar aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, Senhor, Senhor Jesus, mais ou menos assim, segura a mão desse jovem, era bem 16 para 17 anos de idade. falou assim, segura a mão desse jovem, desse jovem, Senhor. Eu acho que Jesus falou assim, já estou segurando há muito tempo, não sei se que não viu. Deus. Aí ele falou assim, escreve o nome dele na vida, meu no nome da vida, eu falei, meu Deus do céu, como é que você vai escrever meu nome lá agora. Escreve o nome desses jovens aí, Senhor. Para que ele nunca mais se afaste de Ti. Eu estou até hoje. Aí, estou vou fazer já 82 anos. E estou aqui. Por que, que eu estou aqui? Porque eu oro também assim, dentro da igreja, com a mão levantada. Porque ele pegou na minha mão, não quero que ele me largue. Amém. E de mais lugar, eu tenho meus assócios com Deus também. Eu oro com, com todos os grupos, eu tenho vários. Só entro uma vez por dia, porque eu não dou conta de, de tanta gente que entra nesse grupo. O meu é menosinho. Aí eu fico assim, depois eu tenho uns assóis com Deus, irmão. Não foi pra ninguém, ele eu levanto minha mão de manhã, conforme na letra, que é na letra, né? Ponte de pé, eu falarei contigo, acho que foi Jeremias. E eu fico em pé mesmo, na letra, mas eu estou segura as minhas mãos, porque agora eu quero ouvir a tua voz, quero conversar contigo. E vou lembrando das orações que Deus fala assim, ó. Eu amo os que me amam, Ele lembra tudo o servo dEle, qualquer um dos serve dEle, Ele ama. Eu amo quem me ama e o que de madrugada me busca, me acharão. Esse é o... É, é, é, é oração de destaque, é da madrugada. E as outras, as outras também. Mas Deus falou: eu, eu, eu atendo, porque me ame, mas que eu era na madrugada também. Esse, em ter um encontro comigo. Que coisa linda. Eu falei, então eu quero ter todo dia. Não custa nada. Não pago nada para fazer isso. Depois ainda tem só com Deus assim. Esse daqui é meu segredo com Deus. Eu oro, peço para ele segurar minhas mãos, não deixar eu cair nem fisicamente, nem espiritualmente. eu preciso ter uma vida com Deus. E eu não é para pecar. Mas todo mundo fala, aquele que fala que não peca é mentiroso. Mas ele veio para queimar a obra do diabo. Eu já fui pecador, mas agora já me perdoou meus pecados. E ele ensina a nós, quando ele perdoou o pecado, não é para continuar pecando amanhã, pedir perdão para pecar todo dia. Ele fala assim, ó, dá licença pastor Leonardo, fazer um gesto. Vai e não peca mais, ó, vai embora. Não é para pecar, não volta aqui com o pecado não. Você já pecou, eu já te perdoei. Eu vim desfazer a obra do diabo. Na tua vida eu desfiz a, a obra dele, que é maligno, é fazer você pecar. É a alegria do diabo quando um crente pega. Quando o servo de Deus pega, ainda fica. Perdoa meu pecado, pensamento, palavra e obra. Muda a oração. Fala assim, ó. Senhor, não deixa eu pecar. Nem pensamento, nem por obra, nem por... Foi de jeito nenhum. Aí ele faz isso para você. Você não pede, irmão. você fica pecando e satisfeito. Sim. E o senhor... Toda essa tragédia de vida do Senhor é servindo a Cristo, o Senhor Jesus. Deixo, o Senhor não deixou desviar nunca, porque Ele já segurou aqui, mas eu não posso, ó, que nem Paulo faz. por que, que eu não posso? Porque eu estou pregando com Ele, como é que eu vou sair dEle? Ele pregou eu nEle, ó. Paulo já falou isso, eu também estou, crucificado com, com Cristo aí. Como é que você vai sair da cruz se ninguém te tirar? Quem vai querer tirar eu de lá? É o diabo, o diabo não manda em mim? Ele é sujeito a Deus, igual eu, todos pecaram. Inimigo, se você estiver ouvindo falar, você é subministro a Deus também, igual eu. Todos é. os pecados, você pecou, não é pecado, mas você pecou também. E eu já aceitei Jesus como salvador, e você? E você, inimigo, você está fazendo o quê? Que mensagem Você não é eu não, você está pensando que você, que você manda em mim? Quem manda em mim, eu tenho dono, eu tenho dono, eu tenho dono chama Trindade. Tem três pessoas que estão de olho assim direto. E ainda pegada na minha mão. O Pai? Ah, mas você pega, você Mas, mas quando eu era, não era porque eu quero. O Espírito Santo ora por mim. Com gemidos inexprimíveis. Isso. E Jesus também ora por mim, está na Bíblia, lê a Bíblia. É. Se você quer, só que os outros lê e manda figurinha no WhatsApp direto, é que é isso. É. Deus quer ouvir a tua voz, meu irmão. Amém. O irmão Lázaro, foi um prazer tão grande. Amém, e eu já tinha é, ouvido falar do testemunho do senhor e hoje está aqui registrado. Compartilhe esse vídeo, não, não reparte como. essa mensagem tão bonita para outras pessoas que estão então, em casa. Então manda no WhatsApp se eu quero meu telefone. Pode colocar aqui? Pode, eu fico feliz. Qual, qual o número? Eu vou te dar agora, peraí, eu tenho ele tenho... tenho... É. Ele vai colocar, nós vamos colocar no WhatsApp. E, e publicar memórias e vidas. Esse é o objetivo desse trabalho, memórias e vidas. É registrar vidas preciosas. Hoje eu passei aqui e falei assim, eu tenho que parar. Ali está chegando um amigo meu. Aí. Ah, é. Eu, Antônio... Se o irmão sentir de Deus, quiser é que eu não que está... No meu, no senhor, eu no WhatsApp o senhor, eu ficava grato, conversar sempre com o senhor. Aqui, irmão pastor, é. ó, o DDD daqui, como não é São Paulo... 016-996-3702 e 05. Aqui, ó, chegando o doutor aqui. Estou bem, eu tô, graças beleza, a Deus. Beleza, prazer me rever, que prazer mano. também, doutor Antônio Carlos Paltijão. Isso. Seja. Ao banco. banco, seja. Ao banco, seja, não né? Esqueceu da Zé, <risos> A entrevistar. Dão neném. É uma alegria muito grande. Estou é. tirando uma história bonita aqui com o Sr. Lázaro. É, que é. figuraça. Deus abençoe é. o senhor também. não conhece o senhor, mas Deus conhece. Então eu posso falar: Deus te abençoe, porque ele ah, te conhece. Tudo bem dividido. Venha a senhora é. do pé até aqui. Ainda cuida do senhor. Amém. Foi um prazer muito grande. Igualmente, que bom. Grito. Ótimo. Oh, eu já. É, Conector, guardei aí. aqui, conectei Só, só um minutinho Ô, Irmão Lázaro, que história bonita Que testemunho precioso Esse testemunho do senhor Vai edificar muita gente Oh, irmão, glória a Deus Que bênção o... Agora precisa de ser compartilhado né? Ah, mas aí... o irmão vai defender dos irmãos Então, tá. já que o pastor Ronaldo Está me dando essa oportunidade de vocês sentir de Deus me ajuda no meu ministério. Esse é o meu ministério. Divulga essa palavra, meu, em nome de Jesus, que essas palavras sirva para a salvação de muitas almas e para o despertamento de muitas outras. Eu ah. gosto também mais de, de adorar o Senhor com meus instrumentos de corda, que é o que eu sei. O senhor toca? Eu Qual instrumento que o senhor toca? Eu toco cavaquinho, bandolim, violão, violão tenor. E eu, o senhor mora aqui, Bom, né? Zolim, nessa rua? Eu, não. Eu, eu moro lá no, no Rivieira. Aqui eu pago aluguel para trabalhar e lá eu moro. É. O, o senhor, Lázaro, o senhor não falou, o senhor é, é casado? Eu sou viúvo. Viúvo, é. E quantos filhos, senhor? Eu tenho sete filhos. Fala o nome deles então. Pô, é? A primeira filha que é mais velha tem a Ruth. Depois tem, tem a Priscila. Tem o Silas, tem a Lídia, eu tive dois casamentos. Desses daí é do primeiro. Agora do segundo casamento tem a... Oh, mano, perdoa, a Ruth é, é do primeiro casamento. É do eu primeiro. Falei, ah, tá não tem problema, não. Então, a Ruth é do segundo casamento. Tem a Ruth, a Priscila, a Priscila, o que é nome? Ai meu Deus, a Ruth, são... Silas e a Lídia É, a primeira esposa do senhor, qual é o nome dela? Joanita de Matos, pegou meu sobrenome, Pereira e, e, e a segunda esposa? Zilda Santos, pegou meu sobrenome, Pereira Pereira, ó, oh, foi um prazer muito grande E eu fiquei muito contente de, de conhecer o senhor Amém, irmão, pastor Reinaldo Deus abençoe Tá, vai com Deus, Deus Amém. abençoe a viagem do irmão. É. Eu fiquei favorecido, fiquei muito grato, porque não esperava receber uma, uma, uma visita dessa tão maravilhosa. E Pela foi. Pela primeira vez, Espera que é a primeira, não é a última, não, é a primeira. Então vamos voltar, e eu quero um dia gravar o Senhor tocando esses instrumentos para a glória de Deus. Amém. Louvando a Deus. Amém? Amém. Um abraço. Ai com Deus. Um abraço, que coisa boa. Deus seja louvado.